missão hein, que você vai dar um ibope violento. Sim, sim, sim. O Reinaldo, Reinaldo, é por causa de você, Reinaldo? Reinaldo, vou tomar um banho nessa bacia aqui. Oi, Essa bacia é meu sobrinho. Seu sobrinho? É. é ué. Eu trabalhei com o... como é que é? O Fernando. Ele é, ele é, ah, ele é com o cunhado do Henrique. Um policial? É. É. É. Os dois são casados, cara. Caso Caso é. Fernando. Me explica aqui o que, que é isso aqui. Isso aqui é ruim de não, quê? Não ah, é? Esse é de café. Café? É. Tem o um número. Esse é o número 2. Número 2. É. Ali é o pé de ferro? Pé de ferro. Tira o pé de ferro desse pra gente. Esse pessoal não conhece isso aí. Ó. Tem um que? Ah, lá, tem mais de um, Ronaldo. Tem? Olha lá, o pé de ferro. Aquele ali é. Como é que chama aquele ali? O sapatinho de menino. É o... O... Não, aquele ali é o Escovão Escovão é Eu chamo Rávio Escovão Esse é o Escovão Esse é o nome Escovão Esse é o nome é o nome Estou aqui, a onde, aonde que é essa, essa, esse, esse local? É, seu é, é de, de Vermelhão, tinha que brilhar o trem fica um no Zanete Zanete, com uma franela Zanete, ido para É a, a rodovia do... principal que, que sai na rodovia lá na Ronan Rocha Ronan Rocha você tem o Tio Carreiro ali? Tchou Carreira Ronald, olha é lá dentro, é. lado daqui a curta, daqui quartinho é lá. Vamos, vamos, vamos andando devagarinho aqui. Esses moinhos tudo estão à venda, ah, né, ô Fernando? Ah, à venda. aqui. É. É. Hoje não vai embora. Hoje não vai embora, eu sei que... é, aqui é verdade. Aqui, Deus verdade. Deus olha aí, rapaz, não, tanta coisa bonita. Aí, ó. Essa aqui é uma peça rara. O que, que é isso aí? Isso é de datadeira? Não, isso é um moedor de café. Moedor de café mas sofisticado. Aquele de moeda de aí, milho. Ó, de louça por dentro. De louça. Não aquele é, é. De... Oh, E esse de cobra aqui? O que, que é isso aí? Esse é um garrafões? Faz... É bule. Buli? É Buli. É. Olha tem mais outro ali. Ô Fernando, é ser, é ser bem surtido aqui, depois a gente tem que voltar aqui para o outro lado. Me empurra mais um pouquinho aí. Olha Ronaldo, os, os pesos, ó. Os balanços, os pesos. Essas balanças. O... o seu celular aqui, como é que é? Ah, lá. Aqui é o número? É ali o dura lá, Ah, aquele telefone antigo. Telefone antigo. Qual é essa oh. casinha de passarinho que você leveu? É isso aí, é. Você pode ir, choca, né, É. é... é... é... é... é... é... é... é... Isso é prata, prata. Tem prata, alpaca, tem nox. Aí, ó. Esse sapato ele chama caçamba, Caçamba, esse né? é. é. de alpaca. Isso aí pra proteção do pé, né? Sim, é. é de cavalo. Ah, é de cavalo. cavalo. Aquelas mulheres ricas que têm. Ah, que você dele. mora aqui, ô, Fernando? Não. Mas é, é. morador é na outra casa, lá na parte toma de baixo. Dá uma é. conta. E. É, é Divaldo o seu nome? Divaldo, Divaldo. Divaldo é. Aí agora não vai ter jeito de passar por causa desses canos Esses relógios estão todos aqui ó Marcando Sim. o horário deles aqui ó Essa maquininha aqui ela é de Portugal O Pombol 27 é a fichar a madeira Portugal Um de braço na casa do meu cunhado né? Tinha um carrinho desse, um armário lá O ladrão fez um limpo, sabe, eu gostava do carrinho assim. Devia pro ladrão que é carrinho, que eu vou levar ele. <risos> isso aqui é uma forma de né? <risos> forma de tio, Forma tiolo? de tio. É, de fazer tio. Que... Qual? Ah, isso daqui? Olha lá o Pinóquio e o oh, É, A gente tem que vir aqui com eu mais. O ele quer que é dentro de lá dentro? é o Fernando Pessoa. Aham. Era assustado, dentro não acostumado. Olha lá o Ronaldo Gepeto. É? Olha o Gepeto lá. Gepeto e o Pinóquio. Os dois lá dentro? Olha ah lá, vamos ver se a gente tira um. Não, não, tem aqui um monjolo, carro de boi. Monjolo. Esse não é na porta né? É. O, o, e essas panelas, chaleira, bule? Aqui é né? uma variedade grande. É. Mas não, depois vai pode cobrar eu vou propaganda é. pra ele. Cobrar. O seu Reinaldo tá querendo comissão, já tá querendo... Divaldo, <risos> é você, você também tá ruim de cabelo, né, rapaz? É, infelizmente, viu? O tempo. É igual um, um velho careco, mas a sua cabeça está branca, eu falei, mas está aqui, né? É. Tá aqui. Essa pedra aqui, de onde que é essa pedra? Esse aqui? Essa pedra é uma metista. Metista. É. Você tá, tem jeito de virar ela, só um pouquinho, só, só para calma, só Entendi. virar não, virar a pedra aqui, ó. só pegar esse colo dela e ela tem louça é. antiga, tem muita coisa que é. vai ter que cortar, não tem jeito é. não. Né? O Reinaldo. Uma bicicleta Philips, originalzinha. Tudo de novo. Rapaz, ah, ah, eu o morreu. Você vê aqui e veio cá do bicicleta. Eu tinha mais de 200. Nossa. Nossa. Esse tem aqui é o raque famoso raque da. O Simeão? Não, lá em Passo, Branco. Passo. O, o Simeão faleceu há pouco tempo, né? O Simeão faleceu. Deixou muita oh, coisa, oh, né? Oh, tem peça dele aqui. Do Simeão? Tem. Você oh, comprou? Comprei. Ô, Edmodo, você fica aqui dirigindo para mim. Você não tem carteira? Tem? Não. Só dar uma viradinha aqui essa pra gente é a pegar máquina de a máquina costura. É. Máquina de costura, eu, com estojo, hein, rapaz? Ó, oh, Beleza. Essa é antiga, né? E essa funciona. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá. O Fernando... É uma máquina eu... ali de 1904. E ela tem um manual dela. Renato, não sei, velho que você gosta, ó. Você de velho. Não, esse aí não é velho. Você é novo. Não tá... Esse aqui de lá de casa. Isso é o que que é? Isso é um... quadro aqui. Isso aqui é o... o Fernando, como é que você começou esse negócio aqui? Fica, me fala aqui, como é que foi isso aí, o início desse... Ah, eu sempre gostei, né? Assim, há muito tempo atrás eu venho comprando. Ah, é? Agora eu tô praticamente aposentado e eu já, pra não ficar parado, eu fiquei... É? Um já trabalhava. Né? Trabalhou com o que? Eu sou funcionário bombeiro. Eu tô... Você é da época do Cícero? Sou, eu trabalhei com o Cícero. Tinha um grupo Cícero, grande ali, bom, né? Tinha, tinha o Cícero, ah, eu trabalhei com o pessoal da, das antigas lá, eu trabalhei com a maioria. Ah, o Bombeiro? O, o Eliton, bombeiro. o Naérvio. eu não, não trabalhei com ele. Não. O Coronel o o Eliton, Eliton também não. Eu cheguei ah, lá, no Bombeiro, bombeiro que ele, ele, ele tinha se transferido. O seu o Gilmar vem de São Paulo para cá? Gilmar não, mas eu conheço, Chuchu. Me fala aqui, você é de Tuberaba? de Tuberaba. Fez o, o... como é que é? Prestou serviço lá para bombeiro? Na ver, eu na verdade, eu só nasci lá. Só nascido em 70. E em 72 eu vim pra Franca. Na verdade eu parei em cristais primeiro, de cristais eu vim pra Franca. Cheguei em Franca em 72. E Estou aqui até hoje. Até hoje. Gostou até hoje. e... Ah, gostei. Aqui, que aqui a chaca é sua? Não. Que eu pago aluguel. Que você paga aluguel. Sim. Aqui é do não. Manhas também ou não? É do Manhas, é. O então Manhas. tem que mudar daqui? Vá. Por quê? Ele... Aqui vai ser construído 680 apartamentos aqui. Puxa. Não. Só ele vai ganhar 71, parece. 64. Não, ele falou que é 71. 71? Bom, eu pedi um pra mim, não me dá. Ah, é pouco, né? 71. Pelo menos é bom ainda. É. Ele não precisa não. Não? É amo moda até hoje. Está meio também... churros e as pernas Um pouquinho ele passa aí. Ele borou na casa da sua mãe quando ele veio pra cá, Morou. né? Morou. É de Ribeirão, né? Ele é. Ele foi no Pará uma vez, comprar couro. O couro, é. E ficou conhecendo um rapaz lá um no Top Giovanni. Ela... Coitado, ficou sofredor lá. Uhum. Lá, mas Giovanni acordava. Eu moro em Ribeirão, ele falou assim. Vai lá, mas não tem endereço, nada. E ah. Giovanni veio é em Ribeirão. É lá, por aqui. Sem endereço, sem nada. O Zé Luiz ajudou ele muito tempo. Depois sumiu também. Chegou a ter uma fabriqueta. O aí, Fernando, aí. Me, me fala aqui. Essa aqui é bomba d'água. Bomba d'água. É. E aquele, aquela, aquela prensa lá? Pra quê, que é, é aquilo lá? Prensa. Passa Prensa lá, jornal. Só. Não. Aquilo ali deve ser... O que, que é isso essa, aí? Isso aqui, aqui é uma balança. É uma balança? É uma balança. Aqui é a balança. Ferra Ferrabrasa. Essa aqui é a bomba. Bomba d'água. Essa essa é tico-tico ou não? É manual. Essa, essa aqui? Uh -huh. Não. Tico -tico. É manual. Essa aí é manual. É manual, é. é. Deixa e um e essa prensa aí de baixo, o que é isso aí? Brian? Então, essa prensa aqui. É pra encadernar as coisas, pra eu colar. Não... Será que é? Essa. Você é. cola, cola e prende. É de cortar papel. Cortar papel. Bilhotina. Ô, Rinaldo, essa canga aqui é boa, hein? Você precisa de uma canga. É uma pra nós dois, é uma um parceira. e ninguém de boi, de balsa. E essa é de. Isso é balsa. Do né? coice. É uhum. balsa madeira? O manhã vem muito. É a melhor. Hein? É, ele praticamente mora aí, né? Uhum. Aqui, ó. Uh, um sobrado muito bom no fundo, Você A casa da água da mulher dele, Não. Não? a mulher dele é antigamente. Antes. Ah, então, a primeira lágrima. que É. O que está que mostrando? Eu tô mostrando aqui as falar a mal, máquina dele. de costura aqui, ó. É, ele morou lá ah. ah. em casa aqui, Deixa eu te falar mal, oh. que é morou quando eu. Quando minha mãe morou aqui, quando ele era pobre, o Fernando, foi muito bom, eu estou passando aqui rápido e estou tirando aqui para você. Olha o Fernando Pessoa de lá, de ó, ó, é. fundo, lá. o carro, Fernando Pessoa, é. ele, ele fica vigiando você. cedo Eu coloco na porta aqui, ó. É isso. só que... Por conta da, da chuva, é. eu estou deixando ele quietinho lá. Você tem coragem de pegar é. ele só para a gente ver o ele, ele, vem, ele quase movimentando ah. aqui? Ele ela para ver uma, ah. uma, um vaso ali, ó, ela e viu... ele estava ali, ó, ela quase infertou. Ah, Teve uma que cumprimentou ele para ir embora, ah. ele estava ali. Ó. Ah. Ele tava ali ó. Qual a situação o que é será que aqui, é isso aqui? É? Os putinhos, fez? Sei lá, como diz o Reinaldo. Sei ah. lá. Você gostou? Lá. Olha lá, não é ajeitado aqui, não é? É, não tinha vindo aqui não, eu nem sabia. Olha lá. Olha, olha, olha que aí, coisa. Olha. Ele tá trazendo aqui, ó. Fernando Pessoa. De noite que ele ia assustar a gente, ó. <risos> tá louco, senhor. Onde você arranjou essa, essa preciosidade? Isso aqui, junto com o Gepeto e o Pinoca, tava numa estação ferroviária em Jundiaí. Um, um galpão lá. Isso aí de noite pessoal entrar É madeira é. Ou, ou gesso? Não, não é gesso também não. Papelão. É, não. Você tem papel, palha, é uma mistura aí de. Isso aqui que vem assim? Que hora que aqui? toma café? Nunca. Então. Hum. E ele veio dessa cadeira? Não, essa cadeira é essa cadeira é Simeão. Simeão. Vou dar as peças para pedir. Pedro. Simeão. Ô, o, o, o, o, o, o, o Fernando. Vamos encerrar isso aqui, faz o um convite para o pessoal que quiser interesse aí de comprar um, uma antiguidade aí para falar. Aí, comprar, né? lugar. Então, aqui é no Zanete, né? É. E eu... A loja que o senhor já mostrou aí. E é na avenida principal que sai na rodovia, Ronald Rocha. O número. Aqui é Gino Taveira, 7500. 7500, Você não tem poste de colocar celular? Pode, pode Fala. colocar 99463 1059 1059 oh, é, Os primeiros números são 99463 1059 1059 Aí ah, se alguém quiser, eu sempre eu divulgo o trabalho de gente que gosta de preservar Aqui tem as serras, aí tem muita coisa boa aqui tem muito é, né? livro antigo ali. Ó. Livro antigo. Agora é. você falou uma vou coisa um, que eu precisava... Vou mostrar um, quer ver, ó. Hein? Só que é interessante, né? Ah, Hoje, antigamente, eu não sou assim, tem 53 é. anos. O professor passava o trabalho, eu ia no champanhar, pegava o um livro lá e eu fazia pesquisa, eu confiava, né? Hoje eu não, notebook, né? celular... Vou mostrar você um, um livro. diário com estudante de medicina de 1900 de... De volta? Francisco segundo segundo ano de betino 1938 parte prática de química e biologia Primeira aula dele. Pesquisa ferro, cálcio e potássio. A letra da, do, da pessoa. É. Ferro. Segunda aula, reações para Segundo ano de medicina. Olha Sim. como é que era o estudo. Rapaz, dá só, só, só uma folheada assim, nessa posição mesmo, porque eu, aí eu vou vendo aqui. Ô Fernando, que coisa boa. Eu vou mostrar para minha neta esse, esse vídeo, que ela está no quarto ano de Reações BC. casadas. É. Aí, ó. Escrevia aula por aula. Aí, ó. Tudo à mão. E aonde que é essa faculdade? Você... Parece que é no Rio de Janeiro. É. Casa Cruz, 127, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Parte prática. De... Correia Dutra, 141A. Francisco Clare. Clareto. É. Segundo ano de medicina. Aonde você conseguiu isso? Ah, isso vem nos lotes. A gente compra lote é. de livro e vem, vem. Talvez alguém da família quer é, resgatar essa então. história aí. Aí você passa esses livros, vende? Ah, eu vendo, mas fica é. aí mais por curiosidade. A curiosidade né? das pessoas, né? Interessante sim. aí. Ó. 1938. 1938. É um livro. Que alguém da família vendo que isso aí vai no YouTube, Memórias e Vida. Tem então, ali, meu, ah, meu, meu filho quer ser padre. Tá vendo? Ah. Que interessante também. Claro que revela lá, lá que eu sou pastor e, e pastor gosta dessas coisas. De... Aí, para quem gosta. Passando aqui para tirar alguma coisa aqui de interesse. Uma roda grande aqui de carroça. Essa mala aqui, ó, mala de couro. A gente tem que ter. um... Ah, é. Deixa eu ver isso aqui. Essa mala aqui é. que o Mascate usava. É, meu filho, é. será padre Soares de Azevedo, Rio de Janeiro. O Mascate, primeiro mulher, ah, é. né com isso um... veio no Vamos ver no... é a primeira Não tem. não, não, é. não, não é. tem Aí, ó. Os livros é. antigos. Na família. de Primeiro eu tinha era um médico, um padre, um, e depois. É, do autor do advogado. Mudo, minha no colégio. Soares de Azevedo. Conhece? É. Não. Mas eu, tenho, eu tinha. 47. Eu, eu tinha curiosidade de ler esse livro. Leva ele. Posso levar? Posso levar. Não, isso então, aqui vai ser meu. Então eu vou presente, ler. Que bom, rapaz. Ganhei um livro hoje. Olá, minha mãe. Aí, ó. Aí, ó, ministros do perdão, ministro da Eucaristia, eu vou ler o Fernando, valeu então, viu? Achei que ele fosse mais antigo, ele de 47. 47, muito obrigado, viu? Aí, a gente... Eu sou presbiteriano, É. o Reinaldo ali é presbítero. Nossa, bicicleta, essa bicicleta, o que você falou que é? Essa é uma Philips Philips, é. rapaz já tem até o gerador lá, o lá, é. É. Ah, Que beleza, é ah, que eu, eu lipo, eu lipo. Você, você faz a, a reza aí pra nós Isso aqui não é bom pra você não, meu, você é pastor O ah, que que tem? Eu meu eu filho vou... será padre? e tá brincando Você ah, é. é um castigo prazer. Não, é que isso? Que, que o cara foi confessar, né? Ô, oh, oh, Reinaldo, eu tô gravando aqui. É você... claro, vai... pecado comer picanha essa feira da Xandra. falou: era, era, hoje é milagre. Eu vendi, tinha três caldeirões, de vendi dois. A carroça tá lá no fundo lá, ó. Tem a carroça lá. Né? De quatro rodas. Ah. Ô, ô, Fernando, muito obrigado. Eu fiquei contente de vir aqui. Ronaldo, eu vou até sair nesse negócio também, porque eu achei interessante. Estar aqui e registrar. Oh, não, como é que tem para sua mulher? Que pinico que aqui, é aquilo ali <risos> oh, oh, oh, oh. Essas mangueiras, que árvore é aquela ali? Jatubá? Essa aqui não, é né? A ameixa. ameixa e a outra mangueira. Aquela lá é. hum, não já Jatubá não. Isso aqui vai sair para fazer o loteamento? Como é que é? Vai. Né? 680 apartamentos, a quadra lá vai desbaixar, Vai desbaixar tudo. É. E aqui vai até na rodovia. Hein? A, até lá embaixo. É, que são três. Aí já, um lugar é. Vou. Vou. já tem mais menos em vista ou não? Não. De olho. Mas também não pode tirar seis assim ainda. Não, é assim, tranquilo. Até novembro. Ele é bom demais, é. o manho. Assim. É. Só que ele tá meio surdo. Ô Reinaldo, é. Reinaldo, arranja o um freio daquilo ali para você lá, ó. Não, Pega aquela mão ali atrás ali, ó. Aquele é estria, Não, aquele ali, o freio ali, ó. Olha lá. Você estão precisando de um trem desse aí. Aquele. É de baixo ali, ó. Ah, põe na boca, né? É. Você tá falando de baixo. Ele, ele entrevistou um homem Ai. uma vez. Que e é. postou, sabe? Tá? essa história é boa. É, você vai falar e eu não sei o que você vai aí falar. Uma moça procura. Eu falo, não, professor, você entrevistou um eu acho que é meu pai que eu tô procurando. É, não, você é, cinco, é 49 anos. Só procurável ali. É procurável e aí, né? eu eu não achava. E ele estava onde? Ele estava morando, e já morreu, 86 anos E ele, vou só contar bem resumido Ele era nasceu em Franca, de Claraval, Claraval. Foi para São Paulo, estudou lá Venceu, casou E antes de casar ele teve um relacionamento Aí Claraval. Claraval. É, a menina nasceu ele registrou no nome, mas não sumiu. sumiu. E depois de 50 e poucos anos que essa menina tinha, ela já tinha perdido o pai, o padrasto, padrasto. e ele estava viúvo. E ela começou a procurar. A irmã mais nova encontrou. E foi muito bonito o encontro. Eu não registrei, mas ficou gravado na história. E ela e eles encontraram, o pai encontrou a filha com netos Nossa. e é, é famoso, já falecido já, é. 86 anos. Ah, Mãe, conta é. que você vai encontrar e você conversou com ele primeiro. Eu conversei com ele, gravei a história dele e logo que a irmã é, ficou sem o pai e queria dar um presente para a irmã mais uhum. velha que não, não era irmã dela. Não era biológica. É. Né? Aí ela saiu procurando, foi procurar na internet, procurando, procurando, numa madrugada ela entrou na internet orando é, e encontrou toda a, a, a história dele e falou assim, esse aqui, é meu pai. Uhum. O pai da minha, minha é. irmã. Aí foi, me, te, me telefonou, foi procurar, deu com 28 dias nós encontramos. Ele estava em Franca, lançando um livro. Eu entrevistei. Fica aqui a história para você que está vendo esse vídeo. Se você quiser conhecer mais o Fernando, o, aqui esse espaço em Franca, terra do calçado. Tem agora, eu estou olhando ali, muito bonito aquele moinho de café para fazer um enfeite. Olha lá, numa sala. Hein? Ah, esse aqui. É, esse aí, muito bonito esse moinho. É, tá eu tenho já. lá, já está no quadro. O é, moinho um é, é, desse, é, é, o que é o preço desse aí? Esse 250 é? reais. 200, 250 vale, reais. viu? Você colocar lá no.. Ele no, perguntou para o senhor se ele podia falar o um endereço dele para a filha. Ele falou assim, não, não fala não, que a minha história é complicada. Aí ele ficou pensando, ele deve hum. ter casado com uma velha chata, hum. né? Não aceita. Mas, Mas não eu é. vou é, contar a história dele depois frade. aqui. sem... É isso aí. Era. São, são quadro Fernando, Divaldo, Edivaldo. Edvaldo e Reinaldo. E ele aqui, como é que é o nome dele? Não, me falaram que o Fernando Pessoa poeta. É o um poeta português grande <risos> Fernando Pessoa está aqui ó. Olha que a posição de quem está Tranquilo Já tomou o um café da tarde Está esperando as 5 horas Para tomar um banho E repousar o, no, Nos braços do Orfeu É isso aqui, muito bom Gente, foi muito bom oh, não, Que eu... dia que é hoje? Esse 11 Três, de... 11. 11 de abril. o GP também, O meu filho fazendo hoje 43 anos. É, aquela Coca-Cola ali comprou quando era menino. anos. É de 80. É de 80. 170. É 170. ó 51. 51. Gente, valeu. Valeu, Renato. Fernando. Fernando. Fernando de quê? Menezes, chamando José Menezes. E parei da, da Patrícia? <risos> Ele, não. A da... Patrícia chamava Sônia Menezes, né? Beleza. É. vai vale filmar o GP também ali dentro. Aqui eu não vou dar a porta. É, me empurra aqui então, Reinaldo. Você, a gente está aqui. Vou... Ah, não, não. então não vai lá não. É, você, não vai lá não. Você, você inventa as modas. Acende lá a luz lá para nós, Fernando, só para esse. O Reinaldo fica inventando moda. Aí, ó. Estou achando que é o Fernando Pessoal. Olha lá, aqui, aqui, hoje, chega aqui perto. Aqui olha lá. Vai lá, vai lá leva a câmera lá para mim. Ô, oh, Reinaldo, olha lá. Leva a câmera lá para mim. Quem? Eu não, não sei tá. filmar não. Vai lá, Fernando, leva a câmera lá dentro, lá então, Fernando, por favor. Só você olhando. Ronaldo, será que é minha aluna aqui, Fernando Pessoal, Que me assombrar o outros? Vai olhando aí no visor que você vai vendo eu aqui. Tem lustro ali, É, Pode filmar aqui. Não, você não roubou nada aqui. Não, isso não roubou nada ainda. Põe no gosto, você quer que no é mais fácil. É. Foi muito bom. Aqui é um que gosta, ó. Aí, ó. Oh. eu gosto. But, but, eu, foi... Você tá, não tem uma faca para dar para ele? Não. Vamos vambora, vamos Ô, Fernando, vamos lá, vamos lá, Fernando. Empurra para lá agora. É. Ô, é. é oh, oh, Fernando passar, Pessoa, um abraço é você pra você. É vamos embora. É. Fica aí tranquilo. Que é. é. cura é. rara. Aí, ó. Vem cá, vem cá. Ô, Reinaldo, para com isso. Esse não não. Pera aí. Aí, ó. Esse aqui. Vamos ali na frente, só em cima do cimento aqui. Vamos ver mais coisa aqui. e tem alguém que gosta de uma. Torneira boa, aí ó, de metal, aí ó. Carro de boia. Carro de oh, não, boia. Você Não, aqui já? Não, primeira vez. O meu carro. A balança. Balança, banheira. Aí ó, o carro, é o de, carro boia. de boia. Uh, rapaz, aquela mala ali, ó. Vai já já. Vamos virar aqui agora, Renan. Né? Fiquei muito contente, Fernando. A gente vai... Colocar isso aqui, olha rapaz, cada coisa de torneira chique aí, ó. Rapaz, é eu... eu... aí não. Põe no bolso aí, Ronaldo. Um abraço, um abraço. Vamos pra frente, gente. É, é o Mané do Porvir lá de Alfenas, peão de Rodei, já ganhou muito troféu aí no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, Beiraba. Ah, Fábio, pra estamos aí. Fábio chegar pra cá. Ô o, o, Chubi, ele sabe falar? Fala Chubi o senhor. É aí. aí, qual que é a sua cidade lá? Alfenas, Minas Gerais. <risos> Minas Gerais. Se eu o neguinho que... lá da Ventania, o do Dorival. Da onde? Do, do, do, da Ventania? De Alpinópolis? É. Ele vendia por vir também. Não, não, ele tá, ele tá tentando, ele não vem por ah, vir, não, vem mim, mim, não né? Ô, tá <risos> Fernando, olha o assim. que, que o chumbinho tá fazendo aqui? Ele compra alguma coisa aqui? Ou não? a é chapa de fogão a lenha de quatro furos. Você tem maior, não, Fernando? Não tem, chumbo. Ele tá arranjando confusão pra sei, assim, você, ó. Vem, Ô, Fernando, valeu. Esse aí? Valeu. Eu vou colocar lá, viu, o chumim, essas histórias aí, de vocês tá lá. Agora, lá. Isso. Aí, não aí, ó. Tá? Criança, ah. Santa o chumim é amigo do Timané lá. Ele eu tá eu vivo aí do Tibarél? Subiu. É? Tibaré tá vivo ainda? Tá vindo agora mesmo lá. Então tá bom, vou passar é certo, lá. Meu, é? É. Vamos balão, Vamos embora, Um abraço. Estou com o Reinaldo aqui, Reinaldo. agora, sem Demora para